Fala galera, tudo bem com vocês? Galerinha, hoje, terça-feira Já é 10 e meia da manhã Eu resolvi ir na praia, ó Tô aqui com a minha cadeira E vou passar o dia inteirinho na praia Então quero que vocês acompanhem o vídeo Deixa aquele like Deixa aquele comentário Se inscreva no canal, quem não foi inscrito Tá chegando no canal aqui agora E bora que bora Mostrar meu dia inteirinho aqui Resolvi tirar uma folga, né galera? bem merecida, apesar que nós estamos no inverno, mas hoje o tempo está bonito, olha para você ver o céu, está bem quente e eu vou lá na praia, tomar um solzinho, dar aquela relaxada, fazer aquele, aquele yoga <risos> e, e passar o dia lá, né daquele descanso, tirar uma festa de um dia, então vai acompanhando o vídeo e bora que bora Aí galera, tô aqui do cruzão Até que o rio não tá lotado, não. Já tô aqui do cruzão partindo no Guriri. Daqui a pouco tô chegando, 10 minutinhos. Já tá na televisão, já tô tá na metade de caminho. Os 10 minutinhos tô chegando lá na praia. Aí galera, ó, cheguei em Guriri, do ponto aonde o ônibus parou. Até na praia, dá mais uns um 200 metros. Aí tem que seguir a pé, mas é pertinho, já estou vendo a praia ali. Tá topzão. Como é meio de semana, né, galera? O movimento não tá tanto e aqui também é.. é nós estamos no inverno. Apesar do, do, da estação inverno, tá quente. Então vai dar só a galera de São Mateus e aqui mesmo, né? É isso aí. Agora chegar ali na praia e é só. E é só curtir, né? Curtir o dia. Eu pretendo sair daqui. É umas 5, 6 horas da tarde Bem quando escureceu vou o dia inteirinho aqui Fechou? Então bora aqui, bora Deixa eu chegar lá na, na areia Mostrar pra vocês lá a praia Como está hoje Galera, veja isso Depois que eu andei 200 metros Cheguei realmente na praia Como eu falei Já tem vários vídeos aqui na praia Esse aqui é a passarela, tá vendo? Foi um projeto aqui da prefeitura De rampa de acesso De acessibilidade no caso, né? Para cadeirante conseguir chegar lá na praia, ficou top, top, top. E olha como que tá a goririnha aqui hoje. Quarta-feira, 3 de agosto, galera. Ó, oh, e pleno inverno. Comunidade matense aqui fortalecendo, Tem muita gente. Tem, superou minha expectativa. Achei que tinha menos, mas tem, tem bastante pessoas, ó. Oh. E agora né, vou ali sentar na areia também, tomar aquele tomar aquela breja geladinha, aguinha de coco e aquele bronze legal e bora que bora Deixa eu ir lá pra areia. Três horas depois. E aí galera, já é quatro horas da tarde, ó. Tô aqui na praia. Daqui a pouco eu vou embora pegar o busão. Já deixa aquele like, já compartilha no canal. Já que o sol tá tá servindo, né? Não tem que ir embora, tem jeito. Eu acho que a semana eu volto aqui mais uns três É isso aí. Espero que vocês aí deixem aquele like, é, deixem os comentários aí. Se chegou agora no canal, se inscreva no canal. E é isso aí. E eu espero vocês no próximo vídeo. Ui, tchau.